Fala galera aqui, quem falava gabus manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje eu irei falar aqui um top 10 das skins masculinas mais bonitas do Fortnite Battle Royale, ok? E manos, é o seguinte, o top 10 da semana passada... Teve muita polêmica, na real eu já sabia que era polêmica, mas eu sei que eu fiz aquele top 10 porque muita gente pediu. Que foi o top 10 das skins mais feias, na minha opinião. Eu sei que muita gente ficou ofendida, porque eu falei uh, de certa skin que você gostava, eu falei que eu achava feia. Mas enfim, mano, é só a minha opinião, tá? Você não precisa levar em consideração a minha opinião, cada um tem sua opinião. Então, se eu te ofendi, eu peço desculpas, ok? Mas não era essa a minha intenção, era simplesmente dar a minha opinião a respeito das skins mais feias. Para mim, ok? Então é isso, eu só queria pedir desculpas aqui se você se sentiu ofendido com a minha opinião. Bom, agora vindo aqui para o top 10 de hoje das skins masculinas mais bonitas. Na minha opinião, obviamente, né? Porque, mano, a maioria dos top 10 não tem, tipo, lista certa. Você não vai achar na internet da lista das skins masculinas mais bonitas. Cada um tem sua opinião, ok? Então vamos lá, mano. Na décima colocação, eu coloquei a skin do Saqueador Coelho. Ele tem a máscara do Jason. eu acho um toque bem da hora nessa skin. Ele custa 1.500 V-Bucks, ele fa faz um tempinho já que a apareceu na loja, se eu não me engano, é uma skin que veio aí na Páscoa, veio junto com uma personagem feminina, mas eu gostei bastante do Saqueador Coelho, porque tem a roupinha rosa, né, bem estilosa, por isso que está aqui na décima colocação. Na nona posição eu coloquei a skin do Arremesso, uma skin bem nova aí no jogo, a skin do jogador de basquete né, eu achei ele bem estiloso, eu gostei mano, e principalmente pelo preço, não é uma skin muito cara, ele custa apenas 1.200 V-Bucks, é uma skin rara né, e mano, na minha opinião, essa skin tem um custo-benefício bom, porque eu acho ela bonita. E o preço dela é, digamos que na média, o um preço razoável para você gastar uma skin, ok? E né, mano, ela veio recentemente na loja com a skin feminina que eu curti muito também. Mas, né, já que é o top 10 só masculino, ele está na nona colocação. Na tal posição, com a primeira skin lendária aqui da lista, eu coloquei o Raptor. O Raptor é uma skin lendária bem antiga já no jogo, diga-se de passagem, né? Pareceu bastante tempo já na loja. E, manos, essa skin eu sempre gostei. Sempre fez uma estilo, sei lá, uma skin que eu acho bem da hora. E, né, não tem muito o que falar, mas quem skin que eu acho linda, sabe? Eu acho que muita gente também gosta do Raptor, apesar dele não aparecer tanto assim na loja, ele continua aparecendo, porque não é uma skin de evento, assim, de Páscoa, Natal ou Halloween. Ela aparece aí com uma frequência de um mês na loja, talvez, até mais, eu não sei. Mas, mano, tem uma coisa que me deixa muito, digamos que, chateado com skins lendárias. O preço. Pra mim, 2 mil V-Bucks numa skin... Eu não acho que vale a pena, porque eu valorizo muito meus V-Bucks, tá ligado? Eu sei, essa skin pode valer 2.000 V-Bucks, eu não tô falando que o Raptor não vale. Mas mil, mano, convertendo pra reais, comprando diretamente na loja, é praticamente aí uns 75 reais, sabe? Eu não acho que vale a pena para só uma skin. Mas enfim, é uma skin muito bonita, né? Já que o preço não tem nada a ver com essa lista. O Raptor está aqui na oitava colocação. Na sétima posição, eu coloquei... O As dos Alpes. Uma skin que eu sempre gostei. Ele tem várias versões né? do país da Alemanha, Grã-Bretanha. Tem também da China, se eu não me engano. Tem do Canadá, Estados Unidos. Tem várias versões e eu vou colocar só uma versão aqui nessa lista. Porque se eu colocar mais vai perder a graça aqui né? da variedade de skins desse top 10. Então eu coloquei aqui no geral o As dos Alpes. É uma skin que custa 1.500 V-Bucks. É da raridade épica todas as suas versões. E né mano, eu sempre gostei. Ela veio aí na... Quando começou o inverno, acho, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. E né, ela aparece até hoje aí na loja. Não com muita frequência. Faz tempo já que eu não vejo a skin do As dos Alpes. Mas eu sempre gostei. Por isso que está aqui na sétima colocação. Na sexta posição, eu coloquei o Abstracto É uma skin, digamos que... Nova, né, no jogo, não faz muito tempo que ela foi lançada aí no Fortnite Battle Royale, ela custa 1.500 V-Bucks, a maioria das skins aqui são épicas, né, custam 1.500 V-Bucks, e o abstracto não é diferente, também custa 1.500 V-Bucks, e eu curti bastante essa skin, pra falar a verdade, quando ela lançou, eu quase comprei, mas né? eu só não comprei porque realmente eu sou um pão duro, tipo, é difícil gastar em V-Bucks e eu tento tomar muito cuidado com isso, tá ligado, mas enfim, é uma skin que eu curto muito, ele tem um estilo muito parecido com aquela skin do passe de batalha, né, da categoria 23 lá, que é a técnica. É muito, eles são idênticos, né? Digamos que a versão feminina e masculina, só que eles têm um na loja e outro no passe de batalha. E o abstracto, ele tem essa máscara de gás que eu acho muito da hora nele, muito da hora. Que a máscara de gás é pra ele usar o spray. Ele também tem alguns detalhes de tinta na sua roupa que deixa a skin bem da hora, por isso que está aqui na sexta colocação. Agora entrando no top 5 das skins masculinas mais bonitas, na minha opinião, eu coloquei o Ômega, sim, mano. O Ômega, a primeira skin aqui do passe de batalha, né? Dos passes de batalha. O Ômega você não consegue na loja. Você consegue da categoria 100. Do passe de batalha dessa temporada 4 né? Muita gente já conseguiu o ômega aí Eu não sei como, né, só se compra a categoria Mas porque jogando, pô Tem que ser guerreiro, mano, pra pegar o ômega Já agora na sexta semana, certo? Eu estou na categoria 70, se não me engano E né, mano, acho que eu vou pegar o ômega Daqui a algumas duas semanas Talvez um pouco mais, mas é uma skin que eu achei bem Da hora até a sua versão eu, eu vou colocar as duas versões dele, né, eu vou colocar a versão sem armadura, sem nada, e a versão completa, né. É uma skin que, no geral, eu achei bem bonita, mais bonita que o carboneto, porque essa parada de vermelho com preto, eu acho mais bonita do que azul, meio que do bem, né, digamos assim. Porque esse preto com vermelho, eu acho bem dark, é um estilo que eu curto. E aquela cara maligna fechada do ômega, eu acho bem daorinha, tá ligado? <risos> Bom, enfim, meninas, na quarta colocação, bem próxima que é o pódio, eu coloquei skin do Skull, Mano, essa skin eu sempre gostei E eu nunca tive, que pena É uma skin que veio no Halloween do ano passado E ela é muito rara Porque ela nunca mais voltou depois do Halloween do ano passado É uma skin que quem comprou, mano Acho que vai ser único, porque eu não sei se essa skin irá voltar esse ano no Halloween. Se voltar, acho que vai ser meio sem graça até, porque vai perder muito a sua raridade. Muita gente tá afim de comprar essa skin, porque além de ser bonita, mano, ela é muito rara. Essa parada de raridade deixa até a skin mais bonita na visão das pessoas. Pelo menos na minha, a raridade dela deixa ela até mais atraente, né? E apesar dele ser da categoria épica, né, na época, ele custava 1.200 V-Bucks. Não sei porquê, mas enfim, né, a Gold Tropper, que é a zumbi lá que veio junto com o Gold Tropper no Halloween... Ela também era épica, porém ela custava 1.500. E o Gold Trooper era épico, mas 1.200. Não sei porquê, acho que era eles ainda estavam construindo essa parada de raridade das skins, né? Mas depois acabou mudando, né? Ficando definitivo que todas as skins em comuns custou 800, todas uh, raras 1.200, todas épicas 1.500 e todas lendárias 2.000. Bom, agora entrando no pódio aqui das skins masculinas mais bonitas, na minha opinião, na terceira colocação eu coloquei a skin do Corvo. É, mano, o é um Corvo... Não sei se é uma skin masculina, né, porque né, não dá pra saber se é um homem ali dentro, mas deve ser, porque ele tem um estilo mais masculino. E, mano, é uma skin que eu curto muito, muito mesmo. Ele veio na loja já faz um bom tempinho aí, não é muito antiga, mas não é muito nova também. E a maioria das pessoas que tinham muitos V-Bucks na época que o Corvo lançou, acaba comprando. Eu conheço muitas pessoas também que economizaram aí o V-Bucks pra comprar o Corvo, mano, porque... Quando ele lançou, foi meio que uma febre, assim, todo mundo curtiu o Corvo, né, mano, é uma skin bem da hora, que custa 2.000 V-Bucks, aí é que tá o problema para mim, né, como eu falei, a skin pode ser muito top, que é o caso do Corvo, achei ela muito linda. Mas dois mil V-Bucks pra mim, mano, sei lá, já dá um ataque no coração, eu valorizo muito os meus V-Bucks, mas né, como eu falei, essa lista é de beleza, então não tem nada a ver com o preço, o Corvo está aqui na terceira colocação. A segunda skin masculina mais bonita no jogo, para mim, é o Ceifador, mano, sim, uma skin do passe de batalha da temporada 3, você conseguia na categoria 100, e mano, eu tenho o Ceifador, eu acho ele muito top Aquele terninho, ele também é meio magrinho, que eu acho bem da hora esse estilo de personagem magrinho. Por isso que eu até prefiro as skins femininas, porque elas são mais magras. Eu não sei porquê, eu me sinto mais ágil com skins magrinhas, né? Eu não sei, é uma coisa da minha cabeça mesmo. Mas o ceifador eu achei ele muito top. E a segunda colocação aqui pra ele eu acho justíssimo, porque é uma skin que eu curto muito eu acho que muitas pessoas também gostaram dele. Porque na temporada passada, quando já estava no final, geral conseguiu o ceifador, geral tava usando. E eu vi pouca gente reclamar dele, né? E agora, na primeira colocação, a skin masculina mais bonita do Fortnite Battle Royale, na minha opinião... Olha, como eu falei, é a minha opinião, ok? É o Cavaleiro Negro, mano. Não poderia ser outra. A skin mais bonita do jogo, pra mim, é essa, mano. Eu, mano, eu acho ele top demais, tá ligado? Top demais, mano. Ele veio no passe de batalha da temporada 2 você conseguia ele na categoria 70, né? Não era 100 categorias na época, era só até 70. Eu me arrependo de não ter comprado aí o passe de batalha da temporada 2. Eu nem gastava v bucks na época, tipo, eu era iniciante no jogo. Mas a skin do Cavaleiro Negro é um, tem um toque especial pra mim. Eu não sei porquê, eu achei ele muito da hora. Ele mistura uma parada medieval com, com Darkness, com... Sei lá, mano, eu achei ele... 100% da hora, não tenho o que explicar, é uma skin muito bonita pra mim, por isso que está aqui na primeira colocação, beleza? Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo falando das skins masculinas mais bonitas, na minha opinião, beleza? Cada um tem seu gosto, cada um tem a sua opinião. Então deixe aí nos comentários a sua opinião das 10 skins masculinas mais bonitas do Fortnite Battle Royale pra eu saber se a minha opinião é mais ou menos parecido com a de vocês, tá ligado? Eu quero ver a opinião da comunidade a respeito das skins masculinas. E bom, esse vídeo foi falando a minha opinião, tá? Eu não, que, eu não quero gerar polêmica, eu não quero ofender ninguém. Eu sei que o vídeo da semana passada teve muita gente que... Que se ofendeu porque eu falei mal de certa skin que a pessoa gostava e tals. Mas essa nunca foi minha intenção. Eu faço top 10 somente falando a minha opinião. Que eu sei que muita gente gosta de ouvir. E não é pra... Tipo, não é regra, tá ligado? A minha opinião é só opinião de uma pessoa. Tipo, gosto é gosto. Não precisa dar bola pra minha opinião. Eu só queria fazer um vídeo aqui diferente de top 10, ok? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada. e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui.